Um mármore polido, inimigo número 1, um, areia Granito polido, inimigo número 1, um, areia Vidro, vidro, inimigo número 1, um, vidro, areia Por que risca? Todo, todo produto polido, grande risca Então, primeira coisa que você tem que falar para o seu cliente Olha, vou terminar aqui Você vai, ver, vai ter outras pessoas trabalhando nessa obra depois de mim Vai, vai Vamos proteger esse risco? E aí que entra a questão Você vai proteger como? É preciso tomar cuidado com o que você protege o piso. Ah, Franz, não é fácil, é papelãozinho, porque papelãozinho é resolve. Sabe o que aconteceu com uma lesa? O cliente falou assim para mim, estava trocando o piso da casa, porque estava escrito o nome da marca do piso, que ele tinha comprado no chão. Os azulejistas colocaram a caixa do piso virada para baixo, com, com as letras em vermelho, para baixo. E a casa não estava fechada, estava aberta. Choveu, molhou o papelão, pegou na tinta e transferiu para o piso. O piso era um técnico. Três meses depois, o cliente foi tirar o papelão. Adivinha o que estava escrito? Tava, tava a marca de cada piso. <risos> tinha, tinha, a do, tinha a marca do produto que ele tinha instalado. Resumo da ópera. Ele tentou limpeza pós-obra, contratou a empresa, colocou o produto não tem jeito. Pregnou de uma tal forma, o pigmento no porcelanato que não saiu. Resumo: tive que trocar o piso da casa dele, colocar um piso desmontado no final. Trocou também até o tipo de piso. Então, o papelão, pessoal, tem que tomar cuidado com as caixas de piso, tá? Caixa de piso da obra. Outro detalhe: aquele, aquele mais barato, aquele corrugadinho, sabe aquele corrugadinho? Ele é, ele é liso em cima e corrugado. Né? Você coloca ali, protegeu, protegeu, com passo com bonito. Aí chove em cima dele. Colocou numa área que não está não fechada, não tem porta, não tem janela ainda na casa do cliente. O que que acontece? Ele molha e vira uma goza embaixo, uma, um negócio marrom. Aí o que acontece? Seca. Aí fica, fica tudo marcado, fica, fica, fica parecendo passar um, um bichinho ali, né? Fica tudo marcado de, de marrom e aquilo também preguina. É muito difícil arrancar. É possível? É. Com produto certo? É. Mas dá um baita, um trabalho, cara, que era melhor... Evitar o trabalho todo Tá, Franz, então não pode colocar caixa do papelão Não pode colocar o papelão corrugado O que, que eu vou usar para proteger o meu piso? Eu paguei 1,20 por 1,20, gente Isso aqui não é barato É um valor agregado altíssimo, tá? Você usou uma argamassa adequada Você contratou uma mão de obra de primeira da sua cidade O que, que você vai usar para proteger? Eu, Franz, recomendo esse produto aqui ó. Esse produto é o salva-piso Salva-piso, pessoal, depois eu mostro para vocês. Ele é um papel craft impermeável por cima e por baixo ele é um plástico bolha. Então o plástico bolha ele suporta pequenos impactos e o papel craft por cima impede que a infiltração de líquidos. Então o produto ideal para proteger o valor agregado desse piso aqui, ó, que não é barato, é aquele produto. Ah, fras mas aquele produto ali é caro comparado com o papel não corrugado. é. Esse aqui comparado a um com 60 por 60 também. É uma questão de valor agregado. Você quer proteger isso aqui, deixar intacto? Usa aquilo ali. É a melhor coisa, você não vai correr risco nenhum. Tá?